que o basquete ele faz isso com você teve uma vez que eu tava assistindo um jogo era bem nessa época aí do tava um amigo meu que jogou comigo na faculdade veio para cá o Mike Keelo e o Cleveland tava pô eu sou Cleveland fanático Cleveland tudo né porque quando eu fui para os Estados Unidos em 95 95 96 eu você fui foi fazer lá estudar fui fazer intercâmbio mas para jogar basquete tá, eu já tinha tá, na cabeça tá. que era isso que eu queria e me mandaram para Cleveland então quando eu cheguei lá 95 e 96 criou essa paixão, né? Esse vínculo e assim, só eu era torcedor do Cleveland. Nem quem mora em Cleveland torce pro Cleveland. Naquela <risos> época, né? Naquela época. É porque nunca época. tinha ganho, né, é, velho? Nunca tinha ganho, tinha nada, o ginásio vazio, sempre vazio, sabe? Quando tinha jogo com algum time grande, enchia da torcida do outro time, era assim as coisas lá. Parecia é. o Botafogo uma é, <risos> era. <isso. risos> era desse jeito. Então assim, depois da faculdade lá eu tava eu joguei com um amigo meu que ele veio já várias vezes pro Brasil Legal. fazer trabalho. E uma vez a gente foi assistir um jogo, na época era o Rooters, sabe o Rooters, que ficava na ali na... das Peituda? Das Peituda. Chique, chique. Ficava ali na... na Vila Olímpia na época. Isso. E a gente foi ver um jogo, o restaurante estava cheio e era playoff, era Cleveland contra Atlanta Rocks, eu lembro, na época. E estava vendo o um jogo, a gente assistindo e torcendo e torcendo, e quando o cara viu, eu já estava suado aquele negócio. vai Porque basquete é muito ninja, porque você torce para fazer e torce para errar. 24 perfeito, segundos, perfeito, é isso perfeito. que você tem. Então você tá torcendo o tempo pra fazer inteiro. fazer às vezes para tomar torcendo a bola, para tomar a bola. Você tá torcendo o tempo inteiro. Não para. É verdade. Quando é chegou no final isso, do jogo é e aquilo e aquela paixão do Cleveland, que imagina, agora o LeBron James tinha voltado, Ixi. fazia quase 20 anos, já faziam 20 anos que eu tinha ido para Cleveland. Agora todo mundo torcendo para Cleveland, eu tava naquela adrenalina para ir para final, essas coisas. E quando chegou, chegou um senhor mais ou menos do jeito do Cadone Cadu, senhor! Não... Senhor, <risos> maravilhoso! Não é o senhor? Joga tá Cadu joga basquete. Cadu é um menino. Cadu, você tá com quantos anos agora? Duzentos e 50. Ô, oh, que coisa linda! Tá pra caramba, sorrisão no rosto tá brilhando. Você a é papai louco. é fudido, meu. E aí chegou o senhor pra mim daquele jeito, eu tava respirando, eu tava assim já. Mano. Nervoso. Já. E aí o cara chegou e eu já, pô, quando eu olhei, eu vi a cara dele, eu fui já pedir desculpa automática, né? Que falei, porra. Você me desculpa, que tinha um monte de gente no restaurante, né? Tava, aqui, cheio, né? tava cheio, tava cheio. É que eu entro no jogo, Sim, bola. Eu perceber. tô na quadra, eu entro, tô focado ali. Cria-se uma parede aqui, quatro linhas aqui, e eu tô no jogo. E quando eu tava parado, o senhor encostou. Eu falei, eu falei, pô, né? eu falei, ah, desculpa, Messi. Aí ele falou assim: Não! Eu não sabia que basquete era tão sensacional! Ah, do eu falei, opa, obrigado de coração. Ele é. falou: quero ver todo o jogo com você. Aí eu casei ah, então com eu ele. Ele morreu e você ficou com a herança. Casei com o velho, é. é negócio, eu não, não se, eu não sei se. não é época ah. que você se... A época do do, do, do, do, do, do Chicago Bulls, do, do Jorge. Jo era, eu era, era viciado. Eu adorava cara. o Cal Malone e, Calma o e Busa, Scott Pippen. o desde, desde, desde a época do John Stockton. Desde ah. a época do Boston com o Larry Bird com Eu comprava pacotão, né? É. E ah. aí, não sei por que, não que hoje não tem, um bo... hoje tem um bom jogar. Pô, eu, cara, eu, fui atirar em Miami, eu tava do lado não. do LeBron James e não percebi. Olha isso. Não percebi, não, não, cara? Eu atirou, do atirei, aí, pera aqui ó. Peraí, aí, pera aí, você tá do lado do negão de dois metros não, e Não, eu 60, vi que um negão que Parece um é, tanque de guerra e você não, perceber, <risos> não me liguei. Você tá de brincadeira. Eu saí, o cara você viu ah. do lado de quem está atirando, eu falei: "Não, do LeBron James". Eu falei: ah, não. <risos> É, acontece, acontece, acontece. Você podia estar cheio de problema na área. Não, não tá. Não ele não conhecia não, o Lebrão. Eu não conhecia, cara. Eu não quem ele era. Eu vi que era um puta pirulão gigantesco. Brilhando. Brilhando, é. fudido. Eu falei, mas não me liguei. Você sabe que é alguém, mas você deixou pra lá. É, é sabe aquela história. É. Eu olhei assim e falei, pô, puta negão é. gigante. Ele é. e do lado do Lebrão. Do lado dele atirando, saí, os caras estavam do lado do LeBron atirando. Eu falei, nem fudendo, cara. Caramba. Não me liguei, irmão. Eu me liguei. Menina, mano. Isso é maravilhoso. <risos> Isso é no basquete. maravilhoso. Não, vamos muito, mano. Vamos muito. Tendo que não, tá acabando marcar. a temporada agora. Vamos né? muito. É uma pena, mas não, mas já desperta não, essa não, paixão. Tá já desperta que tudo que você precisa época, fazer é ver um jogo, mano. Um jogo. Sabe? Agora é o melhor momento, porque é. tá demais. A NBA tá demais. Tá demais. Faltam né? quantos jogos? Tá pra demais. Acabar? Depende. Tá Depende. No, tá a um. Nós estamos tá torcendo um para ir para sete jogos. Tem dois mais dois quatro um jogos Boston. no total. Tem mais quatro. Cara. É, se, se tudo der certo. <risos> ele quer. Ele, <risos> ele quer três a Mas tudo, tudo. Até no próprio NBB tá isso. Hoje tem final do NBB, Franca, Franca e Flamengo. E tá dois a um para o Franca. o jogo em Franca. O Franca pode levantar o caneco hoje. É. É, mas eu tô torcendo pro Flamengo ganhar pra ter mais um. Manda um abraço. Posso mandar um abraço ah. pro Elinho? Elinho? Deve, vamos, eu tô torcendo pro time de Franca Elinho, ser campeão, hein? Um abraço aí. Cadê ele? Come, come os mulambos aí ali, ó. É isso aí, toca aqui, cara. Caramba, carioca. Por isso que eu amo você, cara. É, eu, levei, te... eu levei meu filho em Franca, velho, pra ver o Pô, jogo. Sério? É. Caramba, mano, deixa eu mandar um abraço pro Elinho também ali, ó. É. Um beijo pra você, seu maravilhoso, é o lenda técnico. do basquete. Joguei muito contra ele. E o pai dele também era. O pai dele é lenda, é, né? É, lenda. Seu Helio Rubens. E agora é. na final dele ah. e tá torcendo pra quem? Eu tô torcendo pros dois. Bola, eu Mentira. não perco. Eu não perco, juro pra você. Cara. Você é Cleveland também, então Eu sou Cleveland e eu já tenho o maior título da história do basquetebol mundial Universal. Nunca vai ser igualado. Qual seria? E eu tô satisfeito. Você vai ver essa história maravilhosa, cara. Eu não te falei que eu cheguei lá em 95, 96. Falou, falou. Só tinha eu no ginásio. Eu gritava, os caras ouviam o meu nome. O meu nome lá que eu gritava, eu sou muito bem. Eles sabiam quem eu era, digitando lá e torcendo daquele jeito. 20 anos depois. Vai pegando, e foi aí que a gente se conheceu. Troca aqui, você torcendo para o Cleveland. É você deixando o seu filho triste. Eu Nicolas Domingo eu fui com é. o Cleveland lá foi. lá. Foi, e foi, deixando pô. o Nicolas triste pra caramba. <risos> Tadinho do Nicolas. Exemplo né? de pai. Ai, caramba. E... Então, 20 anos depois. O Cleveland tava jogando com o Golden State. Então vai, completa esse ciclo. Deu torcendo, fanático. Pá, que nem louco. Certo? 96. O Golden State Warriors tinha acabado de ser campeão em cima do Cleveland. O Cleveland. Tinha acabado de era o atual campeão. A segunda temporada deles, lá, então vai lá, eles são atuais campeões da NBA. Stephen Curry's back-to-back -back MVP. Era o segundo ano seguido e pela primeira vez teve um MVP unânime. Caralho. Unânime. Então na história da NBA... Então vai ver. E o time do Golden State quebrou o recorde do time do Michael Jordan de 72 vitórias e 10 derrotas na temporada. Caralho, com 73 cara. e 9. Tava, tava devagar. Não Tava, tava então Tá tudo, Porra. tudo gigante e ainda na final tá 3 a 1 pro Golden State. Porra. Com dois jogos em casa pra decidir. Ah, já tinha acabado. Não tem título não, maior não. do que esse. E eles ganharam no dia 19 de junho, meu aniversário. Esse é o maior presente da história do planeta Terra. Em cima desse time que foi o maior de todos. Caralho, Nós temos meu... o maior título da história do basquete. Vocês viraram tudo. Tu... Virou 4x3 é, é, campeão no meu aniversário. 20 não, anos não tem, de Cleveland. Eu lembro então, assim dia. ó Completei e o você que eu falou tinha que bonito, fazer não no não basquete. Tem, é então Hoje eu torço pelo jogo mesmo, eu torço porque eu gosto de todo Detalhe, mundo. Detalhe, 100 anos que a cidade de Cleveland ah. não tinha um título, tanto em qualquer esporte. Não, Cleveland não ganha nada, mano. Tinha, não, tinha o um futebol americano, Não, no, mas eu acho que 100 anos sem ah. um título, uma coisa anos, assim. tinha, tinha, tinha muito tempo, 50 e tantos anos. Não era 100, assim, não? Não, não. não mas, era 100 é muita não, coisa, hein? Não, porque tinha o Jim Brown que ganhou com ah. o Cleveland Browns. E, mas fazia muito tempo, não tem como você ganhar nada em Cleveland. Cleveland, o negócio. Nossa, tá maluco. Não tem, conseguimos. Pô, e aquele caralho, time. E aquele time era muito legal do não, Cleveland. Não, aquele time é né? o melhor da história do universo. É... Não tem pra ninguém. E tava numa grande fase que tá lá no Brooklyn Nets. Hoje dá pena de ver. Carioca. Carioca. Tá. Mas... Ah, e é, e é não. uma coisa, pô. Você eu... ir ver um jogo de basquete... Tá, pô, pena do Carioca. O Carioca tá demais ainda. Você acha? Ah, não, eu acho não. Eu tenho certeza, né, Carioca? Mas, mas é perto que, daquele é momento. porque é perto daquele momento ah. que depois envolveu em muitas coisas né A polêmica da vacina é. não jogar então, assim, mas aquela época era maravilhosa. Era e aquele, olho. o Junior, que lembra o... Oh, Jerry Smith. Oh. Jerry Smith. Oh, esse é. é o nosso garoto. Oh. Que lembra da bola aqui? Que é fenomenal. <risos> oh. Jerry Smith, então, as... Love. Puxa, vamos relembrar que ah, aí você ai. mexe com o meu coração. Como é que é o nome dele? Kyrie Irving, <risos> Australiano Smith, lá, o australiano. Love. E jogava nessa época australiano. Não, mas ele fez uma aparição, Andrew Bogut. Não, disse? De La vedova, não é? Não, De La Lavedova. Deus Lavedova. É la ele, Matthew <risos> Deus Lavedova. <risos> Ele é, mesmo, é. Kevin que Love, Iman, Iman Champer, todo mundo O ali. que é da Karim Kardashian lá? Tristan Thompson. Tristan caramba, carioca, <risos> Olha lá, cara. Você me enche de orgulho. nós nos conhecemos nessa época. Então hoje, você falou pra quem que eu tô torcendo. Eu quero muito que o Stephen Curry ganhe. Muito, muito, muito. Porque a galera ainda não tem noção do que eles estão assistindo. Não Entendi. tem noção... Do tamanho do Stephen Curry, da, assim, é, claro, ele já ganhou duas vezes, sabe, o MVP, sabe, o único unânime da, da, da história, ele tem três títulos da NBA, ele é o maior chutador de todos os tempos, só que ele tem um metro e Não é gigantão? Não é gigantão, e assim, e a galera ainda não entendeu que você tá vendo algo que não é desse planeta. Não tem nada normal é. no que tá acontecendo. Então, para ele ganhar e cimentar, sabe, o seu lugar na história mesmo. Sabe? Tem o pessoa, um... Eu vejo discussões que o pessoal não coloca ele no top 10, sabe? Dos melhores jogadores da história. Você tá maluco, que não tá? ele já tá entrando, ele já tá no meu time titular. Eu falei titular, a... do, sabe, do, da história hum. do, do basquete. Eu bom. falei aqui com o Rômulo, teve aqui, o Romulo ah. e o Jovanoni. Sim. Eu falei que. Eu anal... não sei se eu tô coberto de razão, vou até te perguntar. Vamos. Eu acredito que o Stephen Curry tenha mudado o jeito de se jogar basquete. Não, mudou completamente. NBA mudou, mudou. Mudou, você não tá equivocado. Ele no... mudou para jogada de treino, todo mundo mudou. mudou depois dele. Tem uns jogadores que mudaram a maneira como o basquete vem jogado, né? Existe o como... antes e depois dele. Tem, tem, tem. Tem os jogadores, que nem assim, a gente teve a época, você teve o Will Chamberlain, que mudou porque ele era muito gigante, o cara que fez 100 pontos em um jogo, mas ele era uma Caralho. aberração da natureza na época sabe ele mudou essa maneira depois você teve como veio o leaker o Julius Irving mudou o jogo né que levou para o jogo aéreo espetacular né que é o Dr J Michael e aí, Jordan aí tem o Jordan que mudou completamente o esporte né o basquete é, ele um, é o depois... ele é o maior na tua é opinião. é o maior de todos Isso é louco Jordan o Jordan, o o Jordan marinho, fez é o todo mundo sonhar todo mundo queria ser o Michael Jordan Sabe, isso era na época sem rede social, hein? Sim, sim sabe então, nada. Então, assim, é um absurdo, ele, sabe, ele é a referência máxima da excelência. Quando você quer falar, pô, aqui, sabe, você quer dizer alguma coisa. Ah, esse cara é o Michael Jordan da parada. Você sabe muito bem do que ele tá falando. É um, tipo Pelé, é. né, tipo... Não, que foi pro futebol. Ah, cara, é isso, é isso. Então, assim, o Jordan tem, a, sabe, essa grandeza. O Jordan é a beleza, eu diria beleza. é. Eu acho o amor não a beleza do pra jogar ele. a beleza da jogada a beleza mas ele é lindo, o amor a beleza do esporte tudo, a, a plástica você fala meu que momento lindo é o que você falou do Curry é, é a beleza é o momento é o ápice do cara é, as jogadas o, o que o cara é, fazia a plasticidade é isso porque assim, isso é uma coisa que eu sempre amei no basquete assim eu, tudo que você faz assim o, o estilo ele é muito importante para mim o né? uhum. Pessoal, eu acho, sabe, eu acho muito bonito o detalhe, né? O detalhe, o estilo, sabe? É lindo. Você quer Harden, ver o cara que é diferente, Pô, né? Pô, mano, é muito cara, por isso que eu amo basquete que é assim, ó. É muita gente espetacular. Então Juntos, assim, ali. eu falo que o basquete é o jogo da vida mesmo, sabe? Da vida. Porque assim, tudo que acontece ali dentro da quadra é uma representatividade perfeita do mundo do mundo. Então, o galera fala, pô, Doro, você gosta de todo mundo. Porra, é muita gente foda. É, muita você gente foda. Você é foda, a né? bola é foda, o Caduzeiro, o Vitão zero. jogava muito. Pati, todo mundo que tá por lá, Andréa, esqueci agora o nome desse povo fantástico que tá por lá, mas vocês são extraordinários. <risos>